Café... QUERO CAFÉ! Peraí, para tudo, PARA, PARA, PARA, PARA, PARA! Larga tudo, larga Ué, tudo, tá. meu Deus! Calma, calma, calma, larga, para! Fel, pois eu te odeio, pau no seu tô parado! Quem que é o cara que não tá parado? Eu tô parado Mentira. também. MENTIRA! Me fala o que tá na sua frente agora, Fel! Tem é a sala de musculação? <risos> Se matou. Episódio novo, seus puto! Episódio de hoje, seus puto! <risos> Tem como botar, o sou no ficar monstro Episódio de hoje é um vou ficar monstro aqui, Vamos lá, vamos. Monstro, vamos cadê? ficar monstro, só não sei por onde Aqui, aqui, abre a porta cadê? aqui eu, Aqui ó, boa é, boa boa, licença, já, licença. já leva lá pra fora Hoje vai ser, vai ser outdoor aqui Vai ser é? fora, tô levando pra fora aqui o equipamento de monstro Pera aí, abre a porta É assim que fica monstro Vem monstro, vem monstro Pera aí que aconteceu, eu não tô me vendo tem que ter oh, outra entrada. Eu tô pra... Eita porra, o oh, que aconteceu? Esse homem aqui, ó, esse aqui é frango, isso aqui é frango, não soube ficar monstro, não soube ficar monstro. <risos> otário, ó, vem cá, vem cá. Ó, vamos lá, Exato. vamos lá, hein. Ó, fazer aqui primeiro, ó, vamos lá. Um, dois, ó, vamos lá, vou, vou examinar, vou examinar se tá fazendo certinho. Três, quatro, <risos> cinco, <Exato>. otário! <risos> vem, símbolo da paz, todo mundo, presta atenção Sem guerra, na paz O símbolo da paz é a tartaruguinha que senta Essa tartaruguinha não... Gente... Ah! Tinha um pouquinho de guerra ali, pronto, oi Dá um beijinho na tartaruguinha, dá um beijinho <risos> <risos> Homem, para de ficar maromba Que isso? Calma, monstro O Que fazendo fazendo em cima? Sexo não é, infelizmente Achei uma pessoa aqui Oi, quem é você? Sabia! Sabia! Otávio, eu sou o mais rápido do gatilho aqui no oeste do faroeste Pera. Um gente, um não! Gente, não, eu quero. Gente, não, ah, eu tô não. ouvindo, eu tô ouvindo. Tão... Gente, gente, tá um é pouco estranho. Gente, pera. Pera. gente não, pera. tá um pouco Gente, gente, tá um pouco estranho. Gente, pelo amor de Deus, calem a boca. Pera, eu vou é eu matar eu todo mundo, calem a boca! Não, agora vai, agora vai. Vocês estragaram o universo, Meu Deus, meu Deus! Espera. Opa, ó, ó, deu o primeiro salto, o primeiro oh. salto foi, foi só uma experiência. É agora, é agora! Vem, monstro! Vem, monstro! Vem, monstro! Acontece alguma coisa, pelo amor de Deus. Pera, pera, pera. Opa, morreu! Homem, homem. Oi, pera. Pera. Fica, fica parado. Alô. Fica parado. Você tá na cadeira morreu. aqui, pera oi. Então, exatamente. Aí, é assim que se senta. Nhon, nhon, nhon, nhon, Ele é realmente um ninja. Uma dádiva dos ninjas. Você? Meu nome é Emerson.